E aí galera, vocês estão bem? Por que eu 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. No vídeo de hoje trago para vocês top 10 usagens mais importantes de Ben 10. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, galera, os aliens que eu vou mostrar nessa lista aqui são aliens importantes para fanbase de Ben 10, tipo aliens que marcaram toda a franquia no geral. Eu não vou falar aqui de feitos, de poderes. Se você quiser ver um top 10 com esses quesitos, veja o top 10 aliens mais poderosos de Ben 10, beleza? Mas esse aqui é um vídeo de aliens que tiveram uma relevância muito grande em todas as séries de Ben 10 beleza? Entendido isso, vamos lá! Rápido, em décimo lugar temos o nosso querido Ultra-T. Ele é um alien, assim que é muito querido pela fanbase, muitos gostam do Ultra-T. E não é de menos, né, galera? Ultra-T é um dos aliens que tem uma lore, assim, a espécie dos os mecamorfos galvânicos. Uma das lores mais filosóficas de todas, né? Que tipo, é um erro que acabou dando certo, né? Não é porque... Os Mechamons foram algo que nasceram através de um erro. E eles não são uma coisa boa, entendeu? Por causa que são uma ajuda muito grande até hoje, né? Para os Azimuth, para os galvanianos. O Ultra-T em si é um ali bastante poderoso. Mesmo ele sendo incompleto, ele tem poderes muito tops, muito criativo, né? Poder aprimorar a tecnologia, conseguir se teletransportar pela eletricidade, entrar dentro do videogame. E uma coisa que marca muito nele, né? Que ele é o único alien que tem uma, a voz fixa, a voz do próprio Ben. Então isso é uma coisa assim, que já é bastante significativa para o alien. Uma identidade só dele. Tá na hora de eu pegar uma carona. ouvir virar carona. Mas não só na continuidade original, ele é um anime marcante. Porque no reboot, ele tem uma importância muito grande. Porque, primeiramente, que o episódio que ele se destaca é o seu episódio de sacrifício, né? Lembra que na época lá que o Ultrateiro se sacrificou, teve todo um melodrama, né? Que a gente fez no canal, né? Eu fiz alguns vídeos sobre o sacrifício do Ultrateiro. Porque foi uma cena muito marcante que, que fez parte do episódio engano Que foi o primeiro episódio especialzão ali do reboot, que deu todo o significado para ele, né? através daquilo ali, a condição aconteceu agora que nunca tinha acontecido antes, o Ultra T aprimorar o Omnitrix e através disso surge, por exemplo, o, o Glitch, né? Toda a história do Glitch se originou por causa desse Ultra T, até mesmo a primeira recalibração aí que depois resultou no Shock Rock, nos Omnihanses, tudo foi por causa desse Ultra T do reboot, né? Mesmo ele sendo um Ultra T mais diferente, roxão, mas ele é um Ultra T que marcou do mesmo jeito como o Ultra T que a gente conhece e ama, entendeu? Então o Ultra T em todas as cinco séries de Ben 10 foi um alienígena muito importante sim. Então. Em oh, oh, nono lugar temos aqui o Enormossauro e o Quatro Braços, sim, os dois no mesmo pod, por causa que ambos têm a mesma função, né, que eles são aliens de força bruta, e também são os aliens que o Ben mais utiliza, né, sendo o Quatro Braços em segundo e o Enormossauro em primeiro, e é porque o Enormossauro ele nem apareceu no clássico, e ele tem um monte de aparição, uma hora que o Ben mais utiliza, e o Quatro Braços também, ele não aparece em força alienígena, mas mesmo assim consegue estar em segundo lugar, e os dois têm uma característica De as pessoas lembrarem Tipo, quando vê BN10 Já associa logo a esses ares Eu vejo isso mais com quatro braços, né? As pessoas lembram mais do quatro braços Do que a maioria dos ares Mas com o enormosauro também Acontece isso justamente por causa que eles aparecem muito, a maioria das vezes Isso pode até ser um pouco enjoativo, tipo, ah, o Ben só usar esses aliens, tipo, ele só querer usar força bruta É, mas mesmo assim, isso não atrapalha, entendeu, tempo na aparição de outros aliens A questão é que esses aliens cumprem, sim, essa função de serem aliens marcantes Porque eles aparecem em muitas cenas e o Ben sabe usar eles, né Tem muitas cenas boas, né, o Enormoussoro gera muitas piadas em Omniverse. A questão do Ben querer virar o Enormoussoro toda hora e sem conseguir e muito engraçado aquilo No clássico meio que tinha isso também com quatro braços né? Às vezes ele não conseguia se transformar no quatro braços Virava um outro alien como massa cinzenta Que é totalmente o oposto Então eles ficam aí em nono lugar Em oitavo lugar temos o Shock Rock né? Um dos aliens mais importantes aí, do Ben 10 Reboot e No começo você pode pensar Ah, mais um alien elétrico Só que ele é o alien elétrico mais criativo de todos ele pode modelar a eletricidade de uma maneira que outros aliens elétricos não demonstraram fazer. E também por causa da espécie dele em si, os Fulminis aqui, né, dando todo aquele especial né, do internivazão, invasão, o sobrecarga sendo um vilãozão muito top, entendeu? E claro, graças ao Shock Rock, né, ao DNA Fulmini dele, tiveram aí a, os OmniHans. Quem gosta dos Omni Hunters, tá aí. ó, Shock Rock originou eles. Então ele foi uma adição muito boa ao Reboot. E falando em Reboot, em sétimo lugar temos aí o Gax. Antes mesmo do Shock Rock, do Interno Invasão, tivemos aí o primeiro especial do reboot, o episódio Omni Engano. E esse episódio traz uma coisa assim que muitos de nós já pensamos desde o clássico, né? Até o próprio Ben fala isso, que é o Ben poder se transformar no Vilgax. Se eu soubesse que podia virar ETs diferente só com o toque no relógio, eu já teria pedido que arranhasse ele há muito tempo. Eu seria um ótimo Vilgax. Bom, agora eu só me preocuparia com você ser. E o Reboot deu isso pra nós de presente, entendeu? O Gax sendo um aí muito brabo aí do bem E ele deu um contexto muito grande pro Reboot, né? Que deu um aspecto mais assim, um da série clássica, né? Que o Reboot até o momento não tinha demonstrado por tipo, viu o Gax apareceu lá, né? Todo malvadão, dava medo Você se sentia aflito com os personagens Teve o sentimentalismo, teve, eram lutas épicas Foi um momento marcante, entendeu? Então o Gax fez parte disso E ele foi o pioneiro aí que deu os especiais do reboot, a série episódios muito legais. Tipo, você gosta do Interinvasando, do dos Fulmine, né, do Shock Rock? Agradeça ao Gax que ele foi o pioneiro, foi ele que começou tudo isso. Nós devemos muito ao Gax. Em sexto lugar temos aí o XLR8, o meu alien favorito, mas não é só para mim. Muitos têm ele como um queridinho, também, né, pelo tipo, é um alien de velocidade, né? Ele tem aquela personalidade que ele é meio agitado, né? Mostrado isso principalmente nessa cena aqui do episódio A terceira vez é mágica. Enfim, quanto mais você conhece do XLR8, você vê os feitos dele, aprende o que ele pode fazer Mais você gosta dele, Tipo você saber que o XLR8 ele é usado para patrulhar o planeta, né, o Ben mil usa ele essa função, o design dele em si também, tem ser um veloce rápido, né? Com capacete, com rodinha, é muito legal, ainda mais quando ele aparece no visual do futuro, com B10.000, né? naquelas partes brancas, é muito lindo e os fãs, né? A fanbase no geral sempre demonstram esse carinho pelo XLR8 principalmente quando tinha aquelas brigas, né, De quem é o mais rápido, o r 8 ou acelerado, tipo, a maioria sempre foi no r 8 até na época que acreditava que o acelerado era mais rápido, muita gente dizia não, mas o XLR8 é melhor é quando a gente descobriu que finalmente a informação verdadeira, que na verdade o estilo R8 é mais rápido, aí que todo mundo delirou mesmo, todo mundo precisa abraçar cada vez mais o estilo R8, entendeu? Então a família sempre mostrou esse carinho muito grande por esse alienígena. Em quinto lugar, o fantasmático nem se fala, muitos que assistiram o 10 foram marcados com esse alienígena, tipo, o contexto, né, de por trás dele vinha os Zizker, o um vilãozão, ali, que foi o vilão principal da terceira temporada, na minha opinião também é um dos melhores vilões de toda a franquia Ben 10. O Alien em si, ele é muito poderoso, né, tem muitos feitos, né. Mas o que marcou ele em si é No clássico né? Ele ser um alien amedrontador Um alien fantasmagórico Que assustou muita gente no episódio do Zomboso Tipo, Muita gente quando criança tinha medo Do episódio da última risada E também nos marcou com essas falas aqui Meu irmão, você é o U do Urubu Foi mal, Siri Eu e o relógio somos meio ligados Você não faz ideia com quem mexendo. Você conhece esta? Você me vê, você não me vê. <risos> Parece que você viu uma assombração. Ah, não vá me dizer que tem medo do velho fantasmático. Sério, galera, com certeza todo mundo lembra do fantasmático no clássico falando essas coisas aí. É muito nostálgico, muito massa. Em quarto lugar temos o Feedback, por causa que ele é o alien principal de Ben 10 Omniverse. Muita gente que defende Omniverse ser bom fala do feedback, né, do backstory dele, por causa que ele foi o alien favorito do Ben e através disso foi explorado uma analogia a drogas, né, no caso... O Derek comparou ele com você se viciar em aspirina, mas mesmo assim foi uma alusão a, a você estar tá viciado, né? E aí depois o Ben teve uma grande depressão quando perdeu o feedback, e aí teve todo aquele aprendizado, ah, você pode sofrer com as perdas ou aprender com elas, e aí teve todo o processo de desenvolvimento do Ben, se perdoando, e assim o feedback retornando e se vingando da morte dele, né? porque ele matou, quem o tinha matado, que no caso foi o Malware Então cara, o feedback com certeza Foi o que marcou principalmente Benezo Omniverse. Em terceiro lugar temos ele Isso mesmo, o diamante Mas a parte que mais marcou o diamante em si foi no episódio A Vingança de Vilgax Parte 2, onde o Diamante Foi lá e derrotou o Vilgax Aparece lá como um Diamante cromatizado Que como eu expliquei nesse vídeo Aqui, ele é o melhor Diamante Mas o contexto dele retornar entendeu? Como um dos aliens principais Lá do clássico, que no clássico Tinha apanhado pro Vilgax, você vê Aí o Diamante com a cara quebrada O Ben treina com ele, é praticamente O alien que o Ben mais sabe usar Tem alguns aliens que o Ben sabe usar bastante Mas o Diamante é um dos aliens que ele mais sabe usar o Vini até fez um vídeo sobre esse assunto. Então, aí o, o diamante retorna em Força Alienígena e mostra que aquele treinamento que o Ben teve com o Vomar utilizando o diamante não foi em vão. Retornou aí como o diamante cromatizado, derrotou o Vilgax, deixou ele com olho roxo. Ele aparece em todas as séries e ele é um dos aliens favoritos de muita gente também. Então, com certeza, o diamante merece estar em terceiro lugar. Em segundo lugar, tem o Chama. Galera, não tem como deixar o Chama de fora dessa lista, por causa que ele é o primeiro, o primeiro Alien do Ben. Tem aquela cena nostálgica, né? Que muita gente, que todo mundo que conhece o Ben 10 sabe, né? Tipo, o Ben pega o Omnitrix, se transforma no Chama, queima, incendeia, floresta. Todo mundo que assistiu o Ben 10 conhece essa cena. E também ele é um dos Aliens que é mais famoso. Porém, muitos que conhecem o Ben 10, que tipo, só assistiram o Clássico, né? Não se aprofundaram muito. Conhecem esse Alien por um nome errado, que é Chamas. Ele foi marcado por esse nome, muita gente que vai falar do Chama, chama ele de Chamas erroneamente, mas aprendam galera, não é Chamas, é Chama. Então chama, chama, cima, um Mano, é chama um em primeiríssimo lugar, Alien X. A importância do Alien X na franquia Ben 10 é em relação a dar ao Ben um patamar muito elevado de poder tipo, em comparação com outros personagens de outras mídias de outros universos entendeu ele está num patamar muito elevado por causa que o Alien X tem poderes de distorção da realidade sem onipotência entendeu então essa é a importância que dá ao Ben em relação à fanbase né? poder utilizar os argumentos que o Ben pode utilizar o Alien X para derrotar certos personagens porém não se engane Alien X não é tudo, entendeu? Tipo, por exemplo, o Goku ele é muito poderoso. O Alien X derrota ele? Sim, mas não é só Alien X. Outros aliens, como por exemplo o Espantoide, poderia derrotar ele, entendeu? Tipo, muitos aliens também dão esse patamar elevado ao bem, inquisito poder. Não é só o Alien X. Como diria o velho ditado do Primeiro Pensador, não só de Alien X viverá o bem, mas de todo Alien que estiver no Minitrix. Mas o Alien X é como se fosse uma carta final pro bem. Entendeu? Ele é, ele é o topo do topo dos mais poderosos ali, ele pode sim considerar ele o mais poderoso, por mais que o Darwin tinha considerado na época de Warth que não era que ele não era o alien mais poderoso da Correia de Cordo, mas isso foi retconado em Omniverse. Né? a Cartoon Network confirma que ele é sim o alien mais poderoso de todos do Omnitrix e permanece aí sendo em primeiro lugar o alien mais importante, que mais marcou a franquia Ben 10. Então é isso galera, você concorda comigo, deixa aí nos comentários, falar aí qual desses aliens é o seu favorito, que mais te marcou, se você tem alguma memória boa, alguma lembrança com esse alienígena. Então é isso, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!